é tropa nada com uma internet para nos mostrar a verdade o que realmente está acontecendo e falo pela internet porque eu sei que esses vídeos eles vazavam no passado mas como só tinha rede Globo para mostrar o que acontecia ninguém ficava sabendo hoje tudo que se fala ou faz em público tem alguém filmando se tem alguém filmando tem alguém postando nas redes sociais se tem alguém postando nas redes sociais e é chocante, vai viralizar. E se viralizar, nós aqui iremos gravar um vídeo sobre. Então, é a seguinte imagem. Todo mundo viu, saiu em todos os jornais da Rede Globo, a canja ali aparecendo, né, em todo canto. O Alckmin vacinando o Dilma. Mas será que foi tudo teatro isso daí, meus queridos? Tá? Teve até a imagem aqui dele mostrando o seu cartão de vacinação, certo? E aí, a questão gira em torno disso, tá? Vamos ao seguinte. Ah, tô sendo atacada pelos cachorros aqui. Calma, bebê. Calma, bebê. Não não, tô gravando aqui. Calma, Calma, calma. Calma, calma não okay. Que tem o áudio da mulher Certo? Ela fala Vou falar receba o cartão de vacina Mas você não foi vacinado Não ouça os seus próprios ouvidos não vacinado What? What vocês ouviram aí? What? Vou falar, recebo cartão de vacina, mas você não foi vacinado, não. O que, que é isso? O que está que acontecendo? O cartão de vacina, você não foi vacinado, não. Mas você não foi vacinado, não. Como assim? que é isso? O que está acontecendo? Lula não disse que eram cinco vacinas? Isso só acontece porque nós temos as redes sociais. A verdade só aparece porque temos as redes sociais. Simples assim. Então ouça de novo, você não está acreditando nos seus próprios ouvidos esse assim, é o vacina, não lá, vai vacinar, não. Oh, meu Deus, velho! É um gerente da UBS ainda vai passar foto ponto entregando cartão. Meu Deus, como assim, cara? que é isso que tá acontecendo? Chocante, né? E aí, por que será, hein? Por que essa Por que esse desespero pra mostrar essa vacinação? Foi fake, não foi? Nós somos fake news aqui porque mostramos o que aparece na internet, cara. Essa coisa mais doida que eu já vi. o não vai foto, cartão, não, vacinado, não. Meu Deus, ela foi lá e falou, velho. Ela foi lá e falou tudo. Direito da OBS não vai passar foto triga no cartão, mas tu não foi vacinado, não, Dilbo. Tipo. Que história é essa, né? E aí, nós temos uma outra questão aqui, tá? Ah, internet, novamente. Isso aqui foi postado pelo Eduardo Bolsonaro. Ele fez a seguinte pergunta. O que mudou do tempo desta declaração para cá? A eleição? Após isso, o descondenado já mentiu para quem precisa para se eleger. Petista, quando não está roubando, está mentindo. Então vamos lá, né? O que é isso, produção? Acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo dito quando nós fomos o suficiente what que cara de pau velho então né vou dar isso para agora com a ginástica mental quantas pessoas não fizeram L quantos Carinhas lá na Faria Lima, na, na, na, na Brigadeiro, na Paulista, né? os empresários lá da esquerda, todos falando, não, não faz nenhuma diferença, o Dilma não vai mudar as políticas econômicas. Tá aqui, velho, cara de pau, cara de pau. Eu acho um, absurdo, um total absurdo, tá? É o próprio Dilma falando, tá bom? Jornalistas aí da Rede Globo de Desinformação, Mônica não vale um gramo, Tá? Um, eu acho um total absurdo. Eu acho um total absurdo. O Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo dito quando nós somos suficiente. Eles mente que nem sente, velho. A carinha de bêbado, mano. Eu acho um absurdo. Fala com toda a voz do mundo, né? É um absurdo, um absurdo. Lula decide tomar tributos federais sobre gasolina e tarol. O governo anuncia a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis. Gasolina terá alíquota maior. Meu Deus, velho! Meu Não Deus. tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina que dentro e a gente importando gasolina dos Estados Unidos. Ah, tem nenhuma, nenhuma. O Dilma cancelando o próprio Dilma. Isso aqui é a vida real, tropa. Isso aqui é a internet. É para isso que a gente paga a internet, cara. E aí, claro, né? Depois do aumento aí. Da gasolina e dos combustíveis Do diesel, eles não estão aumentando agora Porque eles estão morrendo de medo, certo? Eles estão morrendo de medo dos caminhoneiros Fazerem uma, uma manifestação Uma paralisação, então você aqui não, daqui a um ano A gente aumenta o diesel, Vou aumentar só a gasolina Por enquanto, tá? Porque aí é classe média, né? Segundo eles tem carro Beleza Vídeo mostra gasolina já a R 7 reais Em São Paulo Após retorno de impostos Sobre combustíveis, tá? Como vocês podem ver aqui no videozinho 7,49, deve estar ruim a imagem para vocês, mas dá para ver aqui, 7,49 e 66 desculpa, e 99 centavos. Como assim, cara? aí ó Vai dia rir? 2 do 3 de 2023. Ai, é para isso que a gente paga a internet. Gasolina 6,99, aqui, aqui no bairro do Morubi, em São Paulo. Pior é que eu conheço aí, eu sou dessa quebrada, tipo. Dia 2 do 3 de 2023. Meu Deus. R$ 6,99. Obrigado, Dilma. Muito obrigado. É um total absurdo. Né? Eu não sei se eu tô discordando do Dilma, se eu tô contra o Dilma. E aí temos a outra notícia que começou: a alta da gasolina nos postos supera a previsão do governo. E chega a 60 centavos. Como a gente viu ali, foi muito mais do que 60 centavos. E mais uma vez, o governo Dilma começa a despencar. E como se já não tivesse horrível, vamos lá, né? Qual que é o problema de tudo isso? São os aplicativos, vejam aqui. Dilma recebe sindicalistas e critica empresas de aplicativos. Exploram os trabalhadores como jamais foram explorados. Ok, então assim, você trabalhar num aplicativo que popularizou tanto, que todo mundo começou a trabalhar com esse tipo de aplicativo, né? principalmente agora que já passou a tal quarentena as pessoas voltaram a contratar esse serviço, para Dilma é uma, é uma exploração. Esses aplicativos de empresas internacionais estão explorando o trabalhador, mesmo você tendo diversos aplicativos para escolher, essa é a maior absurdo, mas é a mesma história a esquerda, ela precisa mentir, ela precisa vender o peixe dela, ela precisa colocar o trabalhador contra o patrão e o patrão contra o trabalhador, é uma tristeza isso mas é a engenharia social, é com novela da Rede Goblins de desinformação, né? coloca o patrão sempre como um vilão, uma loira má, vilã, certo? E aí o empregado é sempre um tadinho, sempre tem razão, sempre está sendo explorado, e é essa narrativa. Agora, imaginem se, privat... se estatizar certo você vai ter os Correios você vai poder ligar para o aplicativo dos Correios vai ser lá taxado sempre o quanto o estado quiser se eles quiserem aumentar eles aumentam se eles quiserem diminuir eles aumentam e aí vai ter o que 13 terceiro para para motorista de Uber e quem é que vai pagar isso a empresa do Uber A empresa não sei o que os Correios não nós os clientes são sempre os mais prejudicados é sempre o laço mais fraco dessa história toda certo Dimo, pelo amor de Deus, cara. Tá atrás do Paulo Guedes aí antes, essa economia ladeira abaixo. Tamo ferrado, certo? E por último, se você gostou do nosso vídeo, eu quero saber a sua opinião, apoie, apoie a nossa sétima rifa, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.